Quais é que acham que são as redes sociais mais importantes genericamente para uma presença profissional? Facebook é inquestionável, não é? YouTube, LinkedIn, Instagram. Ou seja, se eu quero comunicar com um público abaixo dos 20 anos, não é Facebook, de certeza. Se eu quero publicar com uma faixa etária entre os 20 e os 30, provavelmente usam Facebook, mas usam mais Instagram, provavelmente. Entre os 30 e os 40, provavelmente usam mais Facebook e Instagram. É o meu caso. Uh, acima dos 40, Quase certeza que é Facebook, e aí o Instagram tem 500 milhões de utilizadores todos os dias a ver stories. E no Instagram temos mil milhões, portanto metade de ver todos os dias. Por vezes existe esse problema que é a campanha não é bem feita, não está bem direcionada, de uma forma a medir resultados, e depois podemos dizer assim, ah, eu tive mil likes no, no post, ok? Se o objetivo é notoriedade e interação, tudo bem. Depende do que é que eu pretendo, se é notoriedade, interação ou conversões e vendas.